E aí estudante, já se inscreveu para participar da décima BAP? Esse ano a Olimpíada Brasileira de Agropecuária irá acontecer em ambiente virtual. Essa Olimpíada é para você, aluno do ensino técnico da área de ciências agrárias de todo o Brasil. Você será testado por meio de uma prova online de múltipla escolha. Bora participar? Para isso, basta você se inscrever no site da UBAP, chamar um professor para ser o seu orientador e, ó, não esqueça de avisar os seus colegas sobre essa grande oportunidade. Décima Olimpíada Brasileira de Agropecuária. Cultivando habilidades, colhendo talentos.